Boa noite, falei como um gaúcho, é que eu sou um brasileiro de todos os rincões, aliás brasileiro não, diziam meus amigos lati... dos países vizinhos que eu sou um latino-americano ensamblado no Brasil, dizer, montado no Brasil, mas sou um latino-americano porque nós estivemos envolvidos com os processos de libertação, cobrindo como jornalista e militando dentro desses processos em e, e, e nos principais países do nosso continente e da África também. Como revista dos cadernos Terceiro Mundo, nós estávamos acompanhando todos os movimentos de libertação do planeta. Olha, estamos começando outra conversa. Chamem o teu pessoal, curta a página nossa no, no Facebook. Está sempre renovada com informação. Se inscreva no nosso YouTube, que é ali que está a imagem forte. Né? Siga nosso perfil no Instagram. O Instagram é o mais moderna das redes aí, né? É a que está bombando agora. Estamos lá. Como também estamos no Twitter. É só seguir a gente no Twitter que você fica sabendo, na hora, as coisas que estão acontecendo aqui no, no nosso meio. Veja, esse fim de semana... Eu tive que fazer uma consulta médica, então estava lá na, na clínica, na sala de espera, sentou diante de mim um cidadão de origem nipônica, muito simpático, sorridente e tal, louco para conversar assim. Né? E do outro lado meu Tinha um outro cidadão Barricudo Com o celular na mão Não desgrudava o olho do celular Aí o, o japonês O O, o japonês Com vontade de conversar Falou ah Eu só uso essas maquininhas aí Para as coisas muito necessárias Para receber e chamar receber e, e fazer telefonema, e pegar umas anotações e as coisas essenciais aí do, do banco e tal, porque é uma loucura que eu fico, eu vejo essas pessoas que ficam o um dia inteiro no vício, no, no, no. aí um outro cidadão entra na conversa e diz, olha, eu estou percebendo que isso já é um, um vício. É o, a utilização já é uma utilização compulsiva. Né? As pessoas não conseguem largar. E vício igual o vício de do, do, do um jogador, né? que arrebenta a sua própria vida no jogo, o vício com as drogas, o sujeito não consegue desgrudar. Né? Do, do celular virou uma droga para algumas pessoas. O que será que eles fazem, não? É uma boa pergunta. O que será que esses caras ficam o dia inteiro mexendo no celular? O que, é que eles estão fazendo? Estão zapeando? Acho que a maioria está zapeando, né? Conversando, chateando, né? Chateando é bom, né? Fica no chat, chateando as outras pessoas numa conversação maluca assim, que dá até, como é que chama, tem limite no dedo, né? Outras pessoas, eu, por exemplo, né, e quando tem muitas horas de espera, eu uso o celular para checar a informação, e, às vezes, até para fazer um joguinho de paciência, quando a espera é muito longa. Né? Mas essa, é, é, é, esse, esse vício tem muito a ver com as coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? com as novas tecnologias de informação, de informática. Olha, a coisa é grave. Eles estão aplicando inteligência artificial né, em poderosas máquinas, em poderosos sistemas, na Inglaterra, principalmente, a Cambridge Technology. E o que faz essa inteligência artificial. Ela rastreia o mundo inteiro. Por exemplo, ela fez a riqueza de algumas pessoas. O sujeito começa a, a, a usar a inteligência artificial para investir na bolsa. E começa a ver todas as possibilidades de ganho então acumulou uma fortuna tremenda esse sujeito o Robert Mercer um cara dos Estados Unidos acumulou tal poder ganhando dinheiro com a inteligência com a ajuda da inteligência artificial que resolveu também entrar na política então é, nós vimos a partir da entrada de Mercer na política, como é que eles conseguiram eleger o Trump. Quer dizer, o Trump foi uma armação utilizando inteligência artificial. Eles, com isso, eh, mapearam o perfil daqueles que decidem a eleição nos Estados Unidos, os Estados Unidos não é o povão que, que elege, né? o povão fica fora da eleição. Ele elege, mas não... Como é? Ele vota, mas não elege. <risos> Ele vota, mas não elege. Quem elege é o colégio eleitoral formado por representantes de cada estado. Então, com a inteligência artificial e a tecnologia do Cambridge eh, Technology, eles mapearam o perfil de todos os representantes e começam, então, a mandar as mensagens específicas, próprias, para cada representante. E, e, e a maioria dessas pessoas recebe essas mensagens pelo celular. Não é? Aí foi isso que garantiu a vitória do trunfo. E quem conduziu a campanha do Trump, comandada pelo o senhor Mercer, foi o Steve Bannon, o Steve Bannon que veio aqui, <risos> né, para garantir também a vitória, a vitória do nosso eh, presidente eleito, né, que saiu do nada, aquele pequenino partido PSL que não tinha nem 5% de votos diante dos 20, 30% de votos que tinha o Lula, né? de repente esse pequenino partido ganha a eleição. Foi pura farsa, pura manipulação né? utilizando a, a tecnologia de Inteligência Artificial para criar grupos de voluntários e, de, né, e cada grupo multiplicador de outros grupos. E, com isso, eles conseguiram formar, mudar a cabeça das pessoas para votar. Né? Ah, as mentiras são fundamentais nesse processo. Né? São fundamentais. Por exemplo, para eleição do, do Trump, né? eles mapearam assim, então tinha lá no, no, no perfil da, da, da pessoa, uma pessoa que gosta muito de arma. Né? Então eles punham a cara da Hillary Trump e, e, e diziam a Hillary Trump vai tirar as suas armas. Hã? Hillary Clinton, claro, tocou o Trump na cabeça disse né? a, a, a Hillary Clinton vai tirar suas armas. Né? Imagina o um sujeito que é fanático por armas, recebe uma mensagem dessa, pessoal, né? de amigos que ele confia. Então, é, é assim que eles fazem a manipulação. É assim que eles trabalharam aqui a, a eleição do Bolsonaro. Né? Teve, e, e, e, eles mandavam Informação de que, por exemplo de, Que descobriram uma conta Secreta de não sei quantos Milhões de dólares Em nome do Lula Nas Bahamas né? que eles, eles lançam a mentira e depois A mentira fica né? E se você repete mil vezes essa mentira né, As pessoas, como não há O desmentido, eles sufocam, assim, de informação, eles dão tanta informação que você fica sem acesso à verdade. Esse é o perigo né, do vício, do celular e do vício nas redes. Está havendo agora também uma compreensão de que o grande fator de perigo nessa manipulação é o Facebook. Está todo mundo preocupado e, e saindo do Facebook, porque é aí, através do seu perfil no Facebook que eles descobrem as suas preferências, as suas opções políticas, né? e, e com isso eles descarregam toda a publicidade em vocês. Eles faziam isso para as questões, para a publicidade, para vender produtos, agora estão fazendo isso para a política. Então, isso significa o fim da política partidária, o fim da política. É o início do caos, para a dominação. É isso aí. Tudo isso está escrito em reportagens que nós estamos publicando no Diálogos do Sul. Curtam nossa página no Face, que de lá também você pode entrar nas reportagens que estão na revista virtual. Se inscreva no nosso YouTube, que tem filmes. Agora mesmo eu vou colocar um filme, depois desse aqui, vou colocar um filme, um documentário, que secciona. Se olha, destrincha Todos os meandros de como foi feita a faixa eleitoral que botou Trump no poder dos Estados Unidos, da maior potência, da ex-maior potência. Curta nosso perfil no Instagram, no, siga-nos no Twitter. E é isso aí, boa noite.